Fala pessoal, bom dia, aqui é Heverson, RM Multicel, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom meus queridos? É... Mais um vídeo aqui para o canal, tá? troca do conector de carga do LG K11, esse LG K11 aqui é meio chatinho, né? o pessoal não gosta muito de trocar, tem muito receio, mas aí eu vou dar uma dica aqui para vocês, beleza? E vamos para o vídeo, uma dica aqui que eu vou deixar aqui para vocês, do procedimento que eu faço aqui para estar tá trocando ele. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Deixa eu isolar aqui. Chegou para nós hoje. Então vamos aqui. Deixa eu já isolar aqui o conector. Os componentes, aliás. Ó. Tá? Isola bem. O bom é que o microfone dele é um pouquinho longe. Então é uma maravilha. Ó, que não tem como pegar a pasta. É muito difícil. Tá bom? Mas vamos lá. Ó. Isolei aqui beleza vou tentar fazer aqui sem pausar a loja tá aberta meu filho tá aqui no, no atendimento mas aí se tiver chegar muito cliente vou ter que pausar mas eu vou fazer o possível para não pausar tá bom pessoal aí ó eu vou colocar aqui desse lado aqui o microfone tá aqui ó eu vou colocar aqui só para não pegar muito calor nele tá bom pessoal ó tá vendo e aí é o seguinte, pasta, o, o a pasta para.. Pasta de solda, né? Ó. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Espero que você esteja bem, desde já que Deus abençoe você e toda a tua casa. Vazão de ar aqui eu vou tirar ele no 4 e a temperatura 430 graus. Vou começar a dar calor aqui, ó, tá bom? Ó, passei a pasta, calorzinho. Muito cuidado para você não arrancar as trilhas, tá bom, pessoal? Ó, esquentou, brilhou a solda, você vai tirar. Tirou, certo? Aí agora aqui mesmo esquema, é, vou ligar a estação de retrabalho aqui. Vou tirar essa solda aqui com a malha de soldadora. E aí eu já vou mostrar a dica aqui para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui um pouquinho de estanho aqui, ó. E aqui. aqui mesmo esquema, ó. Renovando essas soldas aqui das trilhas, tá? Aí. Beleza, pessoal? Aí a gente vem com a malha de soldador agora aqui, ó. E vamos limpar. Ó, com cuidado. Pra não forçar. Viu que não saiu? Vai pro outro canto. Tá vendo? Ó? Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um pouquinho de estanho. Deixa eu pegar uma outra aqui. Estanho não. Ah, um pouco da pasta nela. E vamos lá. E o que não saiu ainda, a gente vai colocar mais solda aqui, tá bom pessoal? Vou colocar mais estanho aqui para a gente poder tirar ele com mais facilidade. Vamos lá. de novo Ó, saiu um lado tá vendo Vamos pôr mais um pouquinho aqui. Miguel vê lá depois o note, tá? Notebook. Meio chatinho de sair, pessoal, mas ó, vamos com calma, tá vendo? Vamos devagarzinho. Vamos com a malha de novo. É que eu gosto de usar a ponta faca, mas como ela não estava aqui na na bacon, aí eu tô usando essa daqui, mas ela é um pouquinho chatinha. Olha lá, saiu um lado, tá vendo? Eu vou ver se eu consigo tirar aqui com a, com o sugador. Deixa eu ver aqui se ele, se eu não, se eu ver muita dificuldade, a gente tira com o sugador aqui. Vou tentar só mais esses dois aqui, porque a, a, a dica não é a limpeza aqui com a malha de soldadora. Você vai limpar aí e vai tirar do jeito que você quiser. Entendeu? Do jeito que você achar mais fácil para você. Tá bom? Ó. Tá vendo que ele ó, entupiu de novo. A dica aqui que eu quero deixar para vocês é em relação a ponta dela que fica aqui, ó. Nessa parte aqui, tá? Deixa eu dar uma limpada nela aqui. Pegar um cotonete aqui. Álcool isopropílico. A dica que eu quero deixar para vocês é exatamente ali atrás. Deixa eu limpar bem aqui. Bom, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar ela aqui com, com o sugador. Espera aí que eu já volto aqui, tá bom? Eu quero deixar a dica do, dessa troca desse conector de carga aqui para vocês. O seguinte viu eu tirei um pouquinho aí mas eu tô com o sugador aqui ah, vamos achar ele onde que esse carinha tá agora aqui pera aí aí vocês tiram da melhor forma da forma que vocês acharem melhor tá bom pessoal eu vou tirar aqui porque o intuito desse vídeo não é mostrar a malha de soldadora, como que você limpa ah, o buraco onde você vai, conectar, vai colocar o carregador, não. O conector não. O intuito desse vídeo é as travinhas de trás desse conector de carga do LG K11. É, cá, ó. Tá vendo aqui, ó. Agora eu já limpei. Beleza? O que acontece? É, vou mostrar aqui pra vocês... Como que é esse conector aqui. Antigamente, eu tirava essa ponta aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Tá vendo as pontinhas aqui atrás? Ó. Eu tirava essas pontinhas aqui. Tá vendo? Só que o que acontece? Se tirar essas pontinhas aqui, é onde fixa melhor. Justamente para evitar o um mau contato das trilhas aqui, ó. Eu vou dar uma limpadinha aqui. Vou passar uma pasta, uma solda em pasta aqui, ó. Tá vendo? Ó. Soldo em pasta, eu vou passar aqui nele. Vamos lá. Eu não quero deixar esse vídeo muito, muito comprido, não. E eu estou fazendo sem pausar aqui, tá, gente? Mas eu quero mostrar esse detalhezinho aqui para vocês, ó. Eu vou ligar a outra ponta aqui. Deixa eu só tentar fazer um esqueminha aqui, ah, aqui, aqui, tá vendo, ó, colocou a solda em pasta aqui, ó, e aí depois você vai renovar a da placa também, beleza, vamos lá, agora aqui é o detalhe seguinte, ó, vamos lá, vou colocar a placa aqui de volta, Mostrar para vocês aqui, para vocês verem como é que a gente faz aqui na, na assistência. Vou colocar um pouquinho de, de fluxo de pasta aqui para solda. Ó. Tá vendo, pessoal? Coloquei. Vou renovar agora aqui, ó. Essa solda aqui, ó. Vou pegar um pouco de estanho. Ó. Vendo ó. Deixa eu dar uma limpadinha nessa ponta desse ferro aqui que não tá muito digno não. E aí, ó, renovando aqui, tá, pessoal. Essa aqui não vai rolar essa ponta, não. Deixa eu pegar outra logo aqui. Bacon é outra vida, né, gente? Ó. Aí aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho... Ó, não precisou, não. Eu ia colocar um pouquinho da solda em pasta, mas não precisou, não. Tá vendo aí, gente, ó? Esse esquema. Agora o macete aqui é o seguinte, ó. O que, que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o conector novo, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo que eu limpei as quatro pontas aqui, ó. E essa outra aqui, ó. Só para vocês verem, eu vou dar um zoom aqui. Tá vendo que ela está aqui no rumo do buraquinho aqui, né? Esses de trás. Aqui que é o macete. Antigamente eu cortava esses aqui. Só que agora eu não corto mais não. Quer ver o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou distanciar um pouquinho para vocês verem como é que eu faço aqui agora, ó. Estação de retrabalho. Eu vou pôr aqui a vazão de ar bem baixinho. Eu vou colocar aqui em 2,5, tá? O ar eu vou pôr no máximo... Ma... A temperatura eu vou pôr no máximo e vou dar calor aqui em volta. Para mim não danificar o conector. Tá vendo, pessoal? Ó. Brilhou ali, ó. Ó. Quer ver, ó? Ó, ó lá, descendo. Ó, desceu. Tá vendo, pessoal? Ó, tirei. Mesmo assim, ainda queima um pouquinho só aqui, mas é pouca coisa, tá vendo? Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é o seguinte: Ó, é isso daqui, ó. Desceu, tá vendo aqui, ó? E aqui, ele queimou um pouquinho aqui esse plástico, mas ó, pouca coisa, tá vendo? Que aqui dentro ele não danificou. Ó, ó lá, tá vendo? Agora, aqui é o detalhe, eu deixo um pouquinho, porque aqui ainda ele está quente, ó. Esses conectores aqui, esses, esses terminalzinhos aqui, ó, eles têm que estar tá bem plugados aqui. Antigamente eu cortava, mas agora eu não corto mais não, tá vendo? A abelha chegou aqui, pessoal. Oi, Fia, vai para lá, vai. Vai para lá, vai ali para o Miguel, o Miguel gosta de ser. <risos> ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Depois eu vou reforçar essas soldas aqui das trilhas. Mas o que eu quero deixar para vocês o um detalhe é isso aqui, ó. Tem gente ainda que corta. Só que isso aqui não é bom você cortar. Porque ele segura para as trilhas não dar um bom contato. O LG 11 é chatinho pra caramba. Aí agora que a gente vai é, melhorar essas soldas aqui, ó. Tá? Vamos lá. Vou... Aí. Agora aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar essa ponta mesmo só para me renovar, para me reforçar aqui, ó. O terra. Tá vendo? Um pouquinho. Ó, um pouquinho. Ó. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Viu? Certo? Aí agora aqui é o seguinte, ó. Deixa eu tentar melhorar aqui pra vocês verem. E eu vou trocar. Eu vou dar um pausa aqui que eu vou trocar a ponta aqui, tá bom, meus queridos? Da bacon. Vou dar um pausa aqui e já volto, tá? Pessoal, tô voltando aqui. Parei aqui, dei até umas mastigadas aqui. Uma granola com Danone aqui, ó. Delícia! Hum, vamos lá. Coloquei a outra ponta. Eu vou tentar mostrar uma melhor posição aqui para vocês, tá bom? Ó. Agora eu tô com a outra ponta aqui. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou reforçar essas soldas aqui, ó. Aqui, tá vendo, pessoal? Ó. Aqui... aqui principal aqui, gente, ó. Positivo e negativo, que são os das pontas, tá? Os de dados aqui a gente fixa, mas assim, o principal são os das pontas. Ó, tá vendo? Aí aqui, ó. Tá vendo? Aqui já foi, aqui tá bem legalzinho, bem fixado, tá? Ó. Bem fixado. Vamos dar uma escovada aqui agora, tá bom? Vamos dar uma escovada aqui, ó. Agora vamos dar uma secada, opa, tá vendo ali pessoal, ó, ficou, vou focalizar melhor para vocês verem aí também, ó, tá vendo lá, ficou, entenderam? Aí o que eu quero mostrar, o detalhe que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. É, deixa eu melhorar aqui. Aí, e agora eu melhoro aqui pra vocês. O detalhe que eu quero mostrar pra vocês é esses contatos aqui, ó. Esses pontos de fixação aqui de trás, ó. Tá vendo? E aí eu vou virar a placa para dar uma melhoradinha atrás, mas ó, tá vendo que eles entraram aqui, ó? Então, isso aqui que segura muito para essas trilhas não dar um mau contato. Porque o lgk 11 é chatinho por causa disso. Antigamente eu ia trocar lgk 11 e eu tirava isso aqui, ó. Tem, deve ter pessoas ainda que tira, mas ó, faz esse esquema. Dá calor por cima, vocês viram? Ó, derreteu um pouquinho só aqui, ó, mas olha lá dentro. Lá, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês lá dentro, ó, como tá perfeito. Tá vendo, ó? Olha lá dentro, ó. Tá vendo? Show de bola, não danificou. Então, assim, ó, derreteu só um pouquinho aqui, ó. Porque eu dei calor em volta. Mas isso aqui você não tira. Então você fixou bem aqui, ó. Os contatos depois você vai dar uma melhoradinha. Tá vendo? Mas aqui já era. Esse é o detalhe. Aí depois você melhora essa solda aqui. Para não, não deixar o vídeo muito longo, eu quero mostrar isso aí para vocês, essa dica aí do LG K11, tá bom, pessoal? Ó. Troca do conector de carga. Depois você dá uma limpada, dá uma melhorada, mas eu quero deixar só essa dica aí para vocês. Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês aí. O vídeo se estendeu um pouquinho a mais, mas estamos aqui, ó. Firme e forte, deixe seu comentário, deixe seu like. Tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal aí para receber novas, novos vídeos, tá bom? É, pretendo aí diariamente estar tá postando um vídeo diferente aí. Tá bom, meus queridos? Um abraço a todos, Deus abençoe. Fui!